Estamos aqui na casa da Janaína E esse, ela vai fazer o que, Jana? Bolacha mineira Fala Já, pra nós aí. Oi, pessoal Então, eu vou gravar a bolachinha mineira para vocês Receita especial, ó. É Aquela receita que dura bastante, que é gostosa Que todo mundo que vem aqui gosta, tá bom? Eu tava dando um oi pro Cícero aqui, ó <risos> Tá vendo? A gente conectado, dando oi um Chegou aí, meu, oi Cícero é. Olha aí, eu Manda aí, chegou? Deixa ver se chegou. Estamos aí, em família, né, Cícero e Madalena aqui em casa, que orgulho, Olha aqui, né? Ó, o Kaique tá ali testando uma câmera nova. Uma... testando. Mãe. Ah. Bora. Aí, então? Vamos gravar bolachinha mineira? Aí pessoal, enquanto a Janaína vai preparar fazer uma bolachinha mineira? Bolachinha mineira. Estou aqui, ó, ao vivo. Da casa da Janaína com o Josué, que está aqui do meu lado. Conversando com o pessoal aqui enquanto meu vídeo está rolando aqui. Bom, tudo menino, tudo caipira da roça mesmo. E gostoso. Olha, eu faço 3 kg de farinha de trigo. Vamos tirar isso daqui, vai. Só um minutinho, guarda pra para vai dar gravação. É, peraí. Vamos tirar daqui. Eu faço 3 kg de farinha de trigo. Mas aí hoje eu vou fazer dois kg, tá bom, pessoal? Uhum. Aí eu vou fazer dois quilos de frentinho. Por que que tá reservado um aqui? Porque se faltar para desgrudar a massa, tem que ter um junto, tá? Sim. Então são dois quilos, dois ovos, um ovo, um, dois ovos caipira, para tá? cada quilo, um ovo, tá? Um pouquinho de óleo, menos de uma xícara de óleo, manteiga, uma colherzinha de manteiga mais ou menos, para dar um saborzinho, Aí, a meu querido, não é que eu tô fazendo propaganda, não. Mas eu gosto dessa daqui. E ela já vem com fermento, tá? Aqui em Minas eu só uso essa. E ela é muito boa. Aí, aqui nós temos o Carfyr, pessoal, ó. O Carfyr, pra quem não sabe, é um Danone já preparado, pronto. Que fica na geladeira. É um tipo de uma coalhada, mas é dos bichinhos, tá? A gente vai ter todo dia renovando e tal, né? Então eu já deixo ele pronto, o E açúcar ó tá vendo recapitulando 2 kg de farinha de trigo dois ovos kefir hum, mais ou menos uma meia xícara de óleo duas colheres de manteiga e duas xícaras baseadas de açúcar ó essa chiquinha mais avantajada o que que a gente vai fazer pessoal a gente vai colocar duas xícaras de açúcar no liquidificador depois a gente vai medir quanto que deu a xícara e deixar na descrição. Essa daqui, ó. A gente deixa na descrição do vídeo, tá bom? Aí, vamos quebrar os ovos, né? Ó. Porque a gente não sabe, né, pessoal? Então os ovos têm que estar tá Bom. É, vai né? que tem um pintinho aí Vai que tem que um pintinho aqui dentro, né? Ó. Dois ovos, aí a gente vai colocar aquele que eu te falei, o Carpheer. E a medida, Jana? A medida é um copo, ó. Mais ou menos um copo? Um copo, um copo dá. Eu já olho, meço no olho, mas é um copo. Aqui tem meia xícara de óleo, eu já sei que tem meia, vocês podem confiar, porque eu faço há muito tempo, né? Então eu já tô bem acostumada, é meia xícara. Pode ser, Madalena, dessa xícara aqui, tá bom? Certo. Uma xícara, tipo, não é pequena, também não é grande. Na média, né? Tá bom? E agora nós vamos acrescentar uma colher de ma manteiga. Deixa eu pegar uma colher aqui. Só um... Uma colher avantajada de manteiga. Eu gosto de colocar manteiga porque ela dá um sabor na bolachinha. Isso aí é a manteiga mesmo ou é a margarina? Ah, pode Margarina, qualquer um que vocês tiverem em casa, tá bom? Isso aqui é só para dar sabor, ela, todas elas são gostosas. Eu coloco com sal. Aí, vai de cada. Agora vamos levar isso aqui para não bater. Lembra, mim Amor, liga pra mim a tomada. Agora foi. Ela tá batendo ali, pessoal, porque na outra tomada não deu certo. Então um, tá com bastante conectado, né? É, tem muita coisa ligada é. ali e tá perigoso. Mas é só bater, bater assim, tipo, dissolver todos os ingredientes. E galera, a gente vai deixar na descrição do vídeo, tá bom? Pra vocês, tudo que eu coloquei aqui vai estar na descrição do vídeo. Pronto. Não tem amônia, não tem nada. Só fermento mesmo. Sabor mineiro. No caso, você usou a farinha que tem fermento. Usei a farinha que tem é. fermento. Mas uhum. você não sabe, se a farinha não tiver fermento, você não sabe quanto põe. Sei, é uma colher para cada quilo. Ah, uma sim. colher dissolvida para cada quilo. Se vocês não encontrarem a farinha com fermento, pode comprar sem, não tem problema. Aí vocês usam isso aqui, ó, Royal. Tá? Uma colher, ela, a, essa tampinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo abrir, vou mostrar. Essa tampinha é a medida, tá bom? Uhum. Ela, ela equivale a uma colher. É só colocar aqui e colocar na massa. Que é uma beleza. agora a gente vai deixar aqui pra a gente Agora a gente vai colocar a farinha de trigo. Você já coloca direto ou se peneira? Não, direto. Essa farinha é uma estrela. Ela é muito boa. Eu gosto muito dela. Tá? Quando eu estou sozinha, eu já vou deixando tudo aberto. Agora a gente deixa aqui pra gente mexer. E eu vou deixar a outra aberta, porque caso eu precise dela, tá mais fácil. Então agora a gente vai misturar isso aqui tudo, ó. O negócio é com a mão mesmo. É com a mão. Lavei as mãos. Já tava tudo limpinho, porque não adianta. Se não mexer com a mão, vocês não conseguem fazer a bolacha. Tá? Luva piorou. Vai grudar tudo. Vai grudar e não vai dar certo. Tá bom, galera? Tá? Tá? ó pessoal, tá vendo? Aí agora que vem a dica, ó. Vocês colocou, ela ficou esfarinhando, vocês podem acrescentar um pouquinho de leite, tá bom? Ó, acrescenta um pouquinho, dá uma mexidinha, porque ela tem que acabar desgrudando da mão, tá? Esse é o ponto, você vai ter que desgrudar a massa das suas mãos. Pessoal, vocês não coloquem tudo a farinha, tá? A não ser que vocês queiram acrescentar mais leite, tá bom? Aí vai do gosto de vocês. Um copo é pra gente começar a receita. O leite vai ser colocado aos poucos. Por isso que eu falei que tinha um segredo, né? Por isso que eu tô mostrando aqui pra vocês o maçá da rosquinha, tá bom? Eu vou puxar essa cadeira aqui pra ser porque eu vou ter que descer um pouquinho agora pra mim colocar as duas mãos, tá? Tá? ó Tem que agregar bem, né? Agregar bem O negócio dele é sovado Então não adianta querer Fazer uma receita correndo Porque não, não vai dar certo, pessoal Você entendeu? Não dá trabalho Não é difícil Eu sempre faço aqui Na minha casa, tá vendo? Vai dar um pouquinho de trigo, ó Foi o leite, agora vai mais um pouquinho de trigo Vai colocando aos poucos que Porque agora ela vai começar a soltar, ó, tá vendo que bonita que ela fica? Não foi dois quilos porque eu não quis usar muito leite, eu tô fazendo uma massa mais, hoje menos massa, que é noite e tal, mas assim, se vocês quiserem fazer mais de, de uma, é só ir acrescentando leite, que vai dar o tanto que vocês quiserem, tá bom? É só acrescentar mais leite. E daí não fica sem açúcar? Não tem que pôr mais açúcar? Não, a medida do... Eu fiz pra dois quilos. Você entendeu? Se fosse os dois quilos de farinha de trigo, já dava certo. Não vai nem os dois quilos direito. Tá vendo? É por isso que o açúcar dá. Agora, se vocês for fazer três quilos, pode colocar 3 xícaras de açúcar. Vai cheia, tá bom? Aí. Olha aí. Tá vendo, Madalena? Ela já tá dando os pontos, ó. Ó. Que bonita que ela fica. Ó, pessoal. Qual que é o segredo? Eu vou explicar. Se vocês verem que a massa tá ressecada, vocês aquecem leite. Aí, vocês mexem aquele leite até ver se ela desgruda. Se ela não desgruda e ela tá mole, Vai o fermento. Farinha de trigo com fermento até dá o ponto. Entendeu? Não é difícil, pessoal. Podem fazer aí. Se você seguir certinho a receita que eu passei, vai dar tudo certo. Ela vai ficar assim, ó, pessoal. Aí a gente vai enrolar ela assim, ó. Tem eu que preciso... esperar crescer ou já vai enrolar? Não, não precisa esperar crescer, não. Eu enrolo ela estive tipo bolachinha e dou uma apertadinha assim hum. E o pessoal gosta bastante dessa bolachinha, ela dura. né Eu já fiz dela aqui no canal, o Kaique já, já postou, só que não tinha receita. Agora eu tô passando a receita. Agora o vídeo com receita. A vídeo, o vídeo com receita. Teve uma moça que falou que queria, né? Então a gente faz assim, Madalena, ó. A gente vai fazer... Gente, se quiser enrolar assim, também pode, quer ver? Só que como eu faço de bastante... Então eu resolvi fazer arrumar uma outra forma, porque assim demora muito, entendeu? Você dá um formato nela. Agora se você tiver paciência, você pode fazer isso aqui, ó, enrolar em ela uma espécie de rosquinha, ó, tá? Aí vai, eu gosto de vocês. Deram quatro e já tem uma lá no forno. Tá lá no forno Vou mostrar aqui pra vocês Já tem uma aqui no forno Olha lá o Josué Tô vendo o Josué lá dentro E aqui tá a Jana Lava nas louças, né? Toma de plástico Ô, oh, Madalena, já comeu o assado? Já Você gostou? Achei um é, pouco duro. Ah, é que não soube fazer. É, eu eu acho, amo pato assado. Eu, eu amo é uma coisa que eu não entendi. O que é pato assado? Pato, pato assado? O que é pato assado? Pato assado é comida de mineiro. Pata mineiro é pato assado. Gostei é. da ideia, viu, Janine? É. Por é. que você está perguntando isso? Os paulistas é pato o quê? Pato assado. Agora pata é aqui pra nós, velho. Ah! Pata, assado. pata, assado. <risos> pata é aqui pra nós, né? Lá, lá pros paulistas é pata assado. Aqui é pata assado. Pata assado. Pata assado, pata assado é mesmo. verdade. Verdade, então, viu, gente? Então vamos ver o resultado depois, gente. Bom, meus queridos, aqui estão as primeiras que estão assando. Olha que belezinha que tá ficando aqui, ó. E o cheiro tá muito bom, gente, vocês nem imaginam, viu? Quer dizer, só imagina, na verdade, né? Muito bom, muito bom mesmo. Oi, Giane, boa noite. Tudo bem com você? Hoje nós estamos aqui fazendo a bolachinha mineira que eu prometi lá no canal. E quem está aqui com a gente, né, Giane? Ah, imagina, Oi, Giane. né? Família, né? Bom Cícero. Madalê. Eu! <risos> é nóis, né? E a gente resolveu gravar esse momentinho aqui pra mandar especialmente pra você. Porque você é uma pessoa maravilhosa, que tá sempre lembrando da gente, né? E nós não poderíamos esquecer de você nesse momento tão lindo, especial, né? Fala aí, galera. Manda um abraço pra Gianni, que essa mulher é especial demais. Todo dia de noite eu tô conversando com ela, gente. É. Vai, Kaique. Abraço, Gianni. Estamos aqui fazendo esse vídeo aqui em homenagem a você. Espero que goste. É uma forma de agradecimento a todos nós aqui. E é isso aí. queríamos que você estivesse aqui com a gente, Tiane. Se Deus quiser, em breve. Né? Será Oi. uma alegria pra gente. é Que Deus abençoe cada vez mais, né? A família dela, a família nossa também, né? E cada dia mais coisa bonita virar uma nós, né? Que manda e aí. Se amizade quiser. amizade manda tudo. E obrigado pelo carinho de vocês aí, viu? Agradecimento mesmo. Coração, tá bom? <risos> Estamos esperando. Se Deus abençoar e nos viu juntos, estaremos juntos, tá bom? Um abraço para você. Um abraço, Gianni, que com Deus. <risos> um abraço meu. Espera <risos> aí que eu vou lá. Eu vou lá fazer parte da cena. <risos> Vem, Madalena. <risos> Aê! Abraço. Abraços. <risos> hum, tá um cheiro tão bom. Primeira forma, pessoal. Olha que delícia. Tá quente, né? Que acabou de sair do forno. Mas eu não podia deixar de mostrar pra vocês como que ela fica bonitinha, ó. Espero que ela esteja gostosa, né? Depois a Madalena vai provar la com mel. Hum, com mel, hein? Que delícia. delícia! Ela fica crocante por fora. ó. Mas ela Macia fica bem massinha por dentro. ó. Tá lembrada, Madalena? Você comeu já aqui na minha casa? Uhum, que ó. Olha, gente... Vocês estão vendo? É uma ajuda a desmanchar. Mas eu vou desmanchar para provar pra <risos> vocês que ela tá, boa Olha. Tá vendo a crocância? Ó, ela fica crocante por fora, porém ela fica bem macia por dentro. <risos> vou dar um pedacinho aqui. Olha. Vamos ver se vai estar tá bom que o pessoal tá, tá pelo jeito. Bom, eu vou fazer uma coisa que muitos não gostam, ó. Meu Deus, amada. Agora eu vou fazer uma coisa que muitos querem, ó. Hum. Tá boa, né? Tá. tá Mas é muito bom demais. Tem um cachorrinho que tá bem assim, ó. Meu, tadinho, ó. Tadinho, ó. tá com a vontade de comer, ó. ó. ó. Hum, aí, tô, pronto. Hum. É bosta, né? Olha aí, pessoal, nossas bolachinhas. Como ficaram. O tanto que deu. E olha que delícia. A textura dessa bolachinha. Uma delícia, gente ó, Eu já é, Ela é crocante por fora Mas ela é maciozinha por dentro ó. Uhum. Que lindo Espero que vocês tenham gostado Galera Né? Se vocês gostaram desse tipo de vídeo Deixa aquele like Se inscreve compartilha Obrigada gente por fazer parte da nossa família mineira né? Nós ficamos honrados E hoje a gente quer agradecer ao Cícero Camadalena Que passou esse dia incrível Aqui com a gente A gente está muito feliz eu sempre falo, só o um presente de Deus nas nossas vidas. Muito obrigada, viu, Madalena? Eu que agradeço. Por a tudo. A honra e o prazer é todo nosso. Vem aqui, Kaique. E aí, galera. Muito obrigado, viu? Se inscrever e compartilhar o canal. Cícero Madalena. Redtech Cícero Madalena. Tamo juntos misturado. Ai, aí. É, tá né? Assim, é, tá assim. <risos> Muito obrigada, gente. A gente tá agradecido mesmo, viu? Muito obrigada de coração. Venha fazer parte dessa família mineira com a gente, ó. Vida na roça, vida mineira, né? Né, Cícero? <risos> yes! Yes, aí ó! Yeah. Né, Josué? Sim, é verdade! <risos> que bom, né? Eu falo mesmo! Então, muito obrigada, obrigada. Quem gostou, já, como a Janaína falou, deixa aí o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Compartilha! É, compartilha, deixa seus comentários pra gente saber se vocês estão gostando desse tipo de vídeo. Sim, hum. like! Super recomenda o vídeo e ajuda muito, né, Madalena? Isso mesmo. Por favor, gente. E até o próximo vídeo. Com certeza, fiquem com Deus.